Com certeza, depois do último vídeo, a sua forma de ver a vida nunca mais vai ser a mesma, né? Não sabe do que eu tô falando? Então, clica aqui, volta lá, assiste o primeiro vídeo e depois vem pra cá, porque senão você vai ficar boiando. Quem é você? O popular? A calada? O que sofre bullying? O competitivo? a fofoqueira? Que palavra te define? A verdade é que essas palavras não definem quem você é, não mais. Agora você tem uma nova identidade e é sobre isso que a gente vai falar hoje. No último vídeo, você entendeu que está aqui para amar e ser amado. E isso só acontece quando você entende o que Jesus fez por você. Tudo muda quando você muda. E você muda quando começa a crer e abrir o seu coração para Jesus ser o seu Senhor. A Bíblia diz que agora você é filho de Deus. Isso mesmo, filho! E essa identidade se recebe por fé. Parece loucura, né? E é, cara. É o louco amor de Deus por você. Você agora é filho de Deus e isso muda tudo. Sabe a sua identidade, o seu RG? Então, ele define quem você é, de quem você é filho, tem a sua foto e tem a sua digital. Só você no mundo tem essa digital. Agora você recebeu uma nova identidade. Jesus tá escrevendo lá o seu nome de filho, a sua filiação, e a digital que tá na sua identidade hoje não vai ser mais a sua, mas é a digital de Jesus, porque você é um filho de Deus. Tá, mas como viver então essa nova vida em um mundo tão cruel? Cara, o Evangelho traz mudança e transformação para todas as áreas da nossa vida. Deus se importa com as suas emoções, com seus sonhos, com seus relacionamentos, com a sua autoimagem, com a sua vocação. Ele se importa com cada detalhe e quer estar presente em cada momento da sua vida. Essa transformação não tem nada a ver com religião. Ela não acontece de fora para dentro. Sabe, A gente está falando de relacionamento, de uma transformação que acontece de dentro para fora. É intimidade com Deus, aproximação, conversas com Ele de qualidade. É uma nova forma de ser, é o jeito Jesus de viver. Quer um exemplo do jeito Jesus de viver? Vamos lá, você está na escola e agora você vai escolher não colar para se beneficiar na prova. Hum. Ou você vai escolher amar os seus amigos, independente de como eles sejam ou seja, você não vai fazer bullying com mais ninguém. Hum. Ou você tá em casa, você vai escolher honrar os seus pais e obedecer ele. Hum. Ou você que trabalha vai escolher ser o melhor, dar o melhor no seu serviço para honrar o nome de Deus. Esse é o jeito Jesus de viver. Chegou a hora, cara, de viver como filho. Agora você é um seguidor de Jesus e assim como ele, nós vamos mudar o mundo. É isso mesmo. Eu disse nós. Você não está sozinho e você vai entender isso no próximo vídeo. E aí, galera, aqui é do Projeto Escola da Vida, você ainda tá aqui? Cara, que bom, tô muito feliz, continua com a gente, tem mais dois vídeos dessa série e a gente quer saber tudo o que você tá achando. Então, entra lá no nosso site, ó, aqui, ó, e pode deixar seu comentário, interagir com a gente, deixar o seu número de telefone não, né, é o nome de, como é que é, ó, oh, e-mail, deixa o seu e-mail com a gente, enfim, pra gente sortear camisas, bíblias, enfim, deixa lá se você quiser concorrer a isso, você que não sabe o que é a Escola da Vida, não tem problema, continua vendo esses vídeos, porque eles falam de Jesus, beijo, me liga, tamo aí, é nóis, tudo muda quando você